Bom dia. Teremos início à 39a sessão de sorteio público ordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciaremos agora a distribuição dos assuntos da, na lista de sorteio: item 1. Processo 2022. 49 Orçamento anual da conta de desenvolvimento energético de dois mil e vinte e três. Diretor de Ar como Francisco Base Almeida. Item dois processo quarenta e oito mil quinhentos zero zero sete oito zero cinco dois mil e vinte e dois nove três Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa 2023. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 3. Processo 48.500.005677. 2022.43. Aprimoramento da resolução normativa que trata da comercialização varejista sob a ótica da abertura de mercado flexibilização dos requisitos de migração para o ambiente de contratação livre e da viabilidade de agregação de dados de medição. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 4. Processo 48.500.75.27.2022.74. Subrogação do benefício de rateio da conta de consumo de combustíveis aos empreendimentos de interligação dos municípios de Feijó e Tarauacá, no estado do Acre, ao Sistema Interligado Nacional. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 5. Processo 48.500.000.36.65.2022.084. Recurso administrativo interposto pela diamante Geração de Energia LTDA em face do despacho 1.326.2022, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Geração, SRG. Vamos ao sorteio. O diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 6. O item 6 será distribuído por conexão ao processo 48.50.005.02.2021.55. Sorteado ao diretor Ricardo é, Laparato Tilli, na 30ª Sessão de sorteio público ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4o da norma de organização anel número 18. O item 6 é o processo de mesmo número, 48.50.005.02.2021.55. Recurso administrativo interposto pela Barra Bonita Óleo e Gás LTDA. Em face dos despachos 2, 2327, 2, 2449 e 2473, todos de 2022, emitidos pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração SFG. Esse, então, foi para o diretor Ricardo. Item 7, processo 48.500.006208.2021.61, recurso administrativo interposto pela COPEL Distribuição SA, em face do despacho 916.2022. Emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 8, processo 48.500.0054.26.2020.05. Recurso administrativo interposto pela Energisa Mato Grosso, distribuidora de Energia. Em face do despacho 1449, 2022, emitido pela SMA. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 9. Processo 48.50.005471.2021.32. Recurso administrativo interposto pela Equatorial Alagoas em face do despacho 1911, 2022, emitido pela SMA. Diretor Ricardo. Item 10. Processo 48.500.0024.83.2021.13. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, COELBA, em face do despacho 1930-2022, emitido pela SMA. No sorteio. Diretor Fernando. Item 11, processo 48.500.00.2161.2021.66, recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás, Enel GO, em face do despacho 2.301.2022, emitido pela SMA. Diretor Ricardo. Item 12, processo 48.500.0010.65.2022.81. Recurso administrativo interposto pela Electro, Redes SA, em faixa de decisão da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, a CESP. No então, sorteio. Diretor Fernando. Item 13, processo 48.500.32.72.2022.71, recurso administrativo interposto pelo consumidor Elias Silva de Almeida em faixa de decisão proferida pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo, a CESP. Não um sorteio. Diretor Elvio. Item 14, processo. Ah, tá. O diretor Elvio Neves Guerra não pode parar do sorteio do item 14, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização, anel número 1. O item, é, item 14 é o processo 48.100.0021.78.1997.81. Pedido de reconsideração interposto pela Sociedade Amapaense de Produção de Energia Elétrica, SAPEL. Em face do despacho 2.440-2022. Vamos ao sorteio. O diretor Fernando. Item 15. O diretor o Neves Guerra não participará do sorteio do item 15. Conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 15 é o processo 48.50.00.61.61.202.16. Pedido de reconsideração interposto pela Amazonas Energias, Energia S.A. em face do despacho 2430 2022 Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva não participar do sorteio do item 16, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anual número 1. O item 16 é o processo 48.500.0038.78.2015.87. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, e faz da resolução autorizativa 12639 2022 Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 17. O item 17 será redistribuído por conexão aos processos 48.500.0055.26.2021.12, 55.27.2021.59, 55.00.2021.66 e 5501202119. Sorteados ao diretor Ricardo Tili na 23ª Sessão do Sorteio Público Ordinário de 2022. Então, vamos o diretor Ricardo. Item 18. Processo 48.500.0077.96.2022.31. Pedido de impugnação com pedido de medida cautelar. Depois pela Rovema Energia S.A em decisão da Câmara de Comerciação de Energia Elétrica. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 19. O item 19 será distribuído por conexão aos processos 48.500.000.50.54.2019.75. E 21.08.2028.4, sorteados ao diretor Ricardo Lavarato Tiri na 34ª Sessão do Sorteio Público Ordinário de 2022, tendo visto o artigo 4 da norma de ação anel né, número 18. Item 19 são os processos 48.500.0050.54.201975 e 21.08.2028.4, Pedido de medida cautelar interposto pela Oliveira Energia S.A., Faço do despacho 2331-2022, emitido pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Zero Ação, SFG. O item 19, então, foi o diretor Ricardo. O item 20 será distribuído por conexão ao processo, processo 48.500. 202125 sorteado ao diretor Elvio Neves Guerra, na 26 a Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022, tendo visto o artigo 4 o da norma de agoniação nº né, 18. Item 20 é o processo é, 48500 0054 Descumprimento de cláusula do contrato de energia de reserva da usina termoelétrica re tg é Esse então projetor o diretor Elvio. E, item 21 será distribuído a conexão aos processos 48500 2021 91 5496-2021-36, 5528-2021-01 e 5529-2021-48, sorteados ao diretor Ricardo Lavalato Tilli, na 33ª sessão do sorteio público ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4 da norma de organização anel é, número 18. O item 21 são os processos de mesmo número, descumprimento de cláusula do contrato de energia de reserva das usinas termoelétricas CARQ-13, CARQ-19, PORSUD 1 e PORSUD 2, esses então, foram o diretor Ricardo. Item 22. O processo 48.500.0021.74.2004.91. Requerimento administrativo interposto pela companhia CELG de participações, CELG-PA, com vistas à tempestividade na, na, na manifestação de aceitação de prazo de extensão de outorga e de desistência e renúncia ao direito de discutir a isenção ou a mitigação de riscos hidrológicos relacionados ao mecanismo de relocação de energia referente à usina é, hidrelétrica Rochedo. Vamos um ao sorteio. Diretor Elvio. Item 23, processo 48.500.0039.87.2021.49 e outros. Autorização para raios de São Francisco, usina geradora de energia elétrica SPL TDA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas, raios de São Francisco 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9. Sorteio. Diretor Elvio. Item 24, processo 48.500.004565.2021.94 e outros. Autorização para a Enercom Energias Renováveis LTDA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Turvânia 1A8. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 25, processos 48.50.005783.2014.17. 5784.2014.61 e 14 Autorização para as empresas Solar São Conrado 1 LSA, Solar São Conrado 2 SA e Solar São Conrado 3 SA. Implantarem e as centrais geradoras fotovoltaicas Solar KETT 1, 2 e 3. Diretor Elvio. E item 26, processos 48.500, 005, 674, 2021, 29, 5675, 2021, 73, 5676, 2021, 18 e 5677, 2021, 62. Autorização para as empresas Solar São Conrado 4, 5. 6 e 7 implantar e explorarem as central geradoras fotovoltaicas solar. Não, Psolar 1, Psolar 2, Psolar 3 P e Psolar 4. No sorteio. Diretor Fernando. Item tem 27 processos 48517 12/2021 74 e outros. Autorização para a participações SA, implantar e explorar assim, as centrais geradoras eólicas Coros, Florence, Santa Clara e Zefiro. Diretor Elvio. Item 28. Processo 34 4232.2021.65, 4234.2021.54. Autorização para as empresas EOL Viçosa 5LTDA, EOL Visosa 6LTDA e EOL Viçosa 7LTDA, implantarem e explorarem as centrais geradoras eólicas Viçosa 5, 6 e 7. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 29, processo 48.500.0032.03.2007.28, revogação a pedido da autorização para secretário Energia SA implantar e explorar a, central, a pequena central hidrelétrica Secretário. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 30, processo 48.500.0055.61.2005.14, revogação da autorização para abranjo geração de energia SA, implantar e explorar a pequena central hidrelétrica abranjo 1. Diretor Giacomo. Item 31, processo 48.500.0077.35.2022.73, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia Energética de Pernambuco, a Neoenergia Pernambuco, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Ponte dos Carvalhos. No um sorteio. E eu tô Fernando Item 32, processo 48.500.07191.2022.40, declaração de utilidade pública para fins de desaproviação em favor da Enel Distribuição Ceará, das áreas de ar necessárias à implantação da subseção USE. Diretor Fernando. Item 33, processo 48.500.0077.39.2022.51. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Enel Distribuição Rio das áreas de terra necessárias à regulação, regularização e ampliação da subestação Carapebus. Carapebus. Diretor Elvio. 34, processo 48.500 declaração de utilidade pública para fins de instituição e servidão administrativa em favor da Voltália Energia do Brasil LTDA das áreas externas necessárias a passagem da linha de transmissão coletora Presidente Juscelino 1 substação Presidente Juscelino e para fins de desapropriação das áreas de terra necessárias à implantação da substação coletora Presidente Juscelino 1 vamos ao sorteio diretor Ricardo. Item 35, processo 48500007579 declaração de utilidade pública para fins de instituição servidão administrativa em favor da Sky Energy, Arinos, Projeto Solar, SPL, TDA, das áreas necessárias à passagem da linha de transmissão coletora-coletora. UF fez Skyarinos Arinos 2. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 36. Processo 48.500.007247.2022.66. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de saúde administrativa. Em favor da Usina Solar Arinos 3 SPSA. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão, subestação Coletor Arinos, Substação Arinos 2. Diretor Ricardo. Item 37, processo 48.50.007.658.202.51. Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, Eletrobras, CGT, Eletrosul. sul Nas áreas necessárias a passagem das linhas de transmissão Cochilha Negra 2, Cochilha Negra 3 e Eólicas, Cochilha Negra, Subestação, Livramento 3. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 38, processo 48500 2022 90 declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Energisa Acre, distribuidora de energia SA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Tucumã-Tangará. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 39, processo 48.500.0065.64.2022.65. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a reforço e instalação de transmissão sob a responsabilidade da empresa sul-literânea de transmissão de energia S.A. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 40, processo 48.500.003.000.2022.71. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a reforços em instalações de transmissão sob responsabilidade da Companhia Hidroelétrica de São Francisco, CHESF. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. processos sorteados nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 39ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.